Somente quem deixa o like no vídeo, consegue ganhar os 14 pontos. E neste vídeo, eu quero saber quem está confiante para o concurso 1967, se você acha que vai ganhar comente, vou ganhar na loto. Então chega de enrolação e vamos a nossa análise, lembrando que quem ficar até o final deste vídeo vai receber o meu palpite único para este concurso. Já com o nosso rastreador de tendências aberto, vamos começar analisando a primeira linha, da dezena 01 à dezena 05. Vamos apostar nessa linha nas dezenas 02, 03 e 04. Perceba que a dezena 02 sempre está frequente nos concursos, como ela ficou de fora do último, deve ser sorteada neste... A dezena 03, de acordo com os padrões dos últimos 20 jogos, sempre sai várias vezes seguidas, e deve estar aparecendo também. E a dezena 04, é uma dezena muito forte para este concurso, saiu nos últimos dois concursos e deve ser sorteada novamente. Partindo para a segunda linha, da dezena 06 à dezena 10. Nesta linha vamos apostar nas dezenas 07 e 09. A dezena 07, saiu no último concurso e deve emplacar uma sequência, já que isso ocorreu em concursos anteriores. A dezena 09, também está com muita força, saiu no último concurso, e pelo histórico dela deve sair novamente. Lembrando que se você ainda não tem esse sisteminha que te mostra exatamente os padrões de jogo e ainda te entrega os jogos prontos, clique aqui no primeiro link da descrição deste vídeo e garanta o seu acesso. Agora partindo para a terceira linha, da dezena 11 à dezena 15. Estamos acreditando que saiam as dezenas 11, 12, 13 e 15. Vamos acreditar na volta da dezena 11, que deve estar saindo para fechar o ciclo. A dezena 12 está saindo a 8 concursos seguidos, então não podemos deixá-la de fora. A dezena 13 vem de um bom momento, sendo muito frequente nos últimos 10 concursos, e a dezena 15 deve estar saindo novamente, já que olhando os últimos 10 concursos ela tem 80% de chance de ser sorteada. Na quarta linha, da dezena 16 à dezena 20, estamos apostando nas dezenas 16, 18 e 20 como sendo as mais fortes. A dezena 16, pode estar repetindo a sequência anterior. A dezena 18, ficou dois concursos de fora, depois voltou a aparecer no último, e deve estar saindo pelo menos por três concursos seguidos, de acordo com seu padrão. E a dezena 20, se olharmos os últimos dez concursos, ficou fora apenas de dois, e olhando os últimos 20 jogos, ela jamais ficou dois concursos seguidos sem ser sorteada. E enfim, na última linha, da dezena 21 à dezena 25, vamos apostar nas dezenas 22, 23 e 25. É a linha mais complicada para este concurso. Observe que é difícil de encontrarmos padrões nesta linha. Então vamos apostar nas dezenas mais frequentes nos últimos 20 concursos. Essa foi a nossa análise, agora o ideal é montar os jogos de acordo com esses estudos. Eu recomendo que faça, no mínimo, de 5 a 10 jogos, usando a estratégia R5, para aumentar a sua chance. E então o nosso palpite final ficou assim, 02, 03, 04, 07, 09, 11, 12, 13, 15, 16, 18, 20, 22, 23 e 25. Boa sorte em suas apostas e até o próximo vídeo.